Olá, investidores. <risos> Olá, investidores. Roubei só fala hoje. Tava esperando esse momento, meu amor. Então, pessoal, no primeiro episódio, a gente deu duas dicas super importantes. A primeira é a importância de falar sobre dinheiro. E a segunda, alinhar os objetivos muito bem alinhados para que isso não traga nenhum ruído para o relacionamento. Exatamente, pessoal. E agora a gente vai se aprofundar, contar um pouco mais como foi alguns casos específicos da nossa história. Acho que o primeiro fato, né, amor, que é legal comentar, normalmente quando você está num casal, e nesse caso específico a gente estava né, pensando em se mudar, muita coisa fica vaga. Né? Você vê um site, vai visitar o apartamento de uma amiga, conhece algum parente, indica algum lugar, aí você conversa, quanto custa? Custa mil, dois mil? Fica um negócio meio amplo, né? E a gente sabe que cada um tinha um sonho, eu tinha um sonho de morar em casa, a Amanda gosta muito de viajar. E o que foi o do dia, a gente ficou, lá, uns dois, três meses conversando, e aí conta aí, eu juntei tudo e fiz o quê, amor? Ele veio com a planilha. Acho que eu já comentei superficialmente no episódio 1, mas acho que agora vale a pena a gente entrar um pouco mais a fundo. Então, a gente já sonhava muito com esse passo que a gente queria dar juntos e a gente ficava vendo muitas opções. Então, tanto em site de aluguel de imóvel, quanto perguntando para amigos e por aí vai. E aí, um belo dia, ele organizado que só, a gente estava assistindo TV na casa dos meus pais, e ele chega com o um laptop, com uma bela de uma planilha, mostrando todas as opções possíveis e imaginárias. Ah, porque senão a gente fica só no sonho, né? Ah, ah sonho em morar aqui, sonho morar ali, aquele bairro é lindo, um monte de link pra cá, link pra lá, mas alguém sentou, juntou e bateu o martelo, eu sou muito... Ele fez isso, graças dois a Deus. Dois mais dois são quatro, <risos> então vamos lá. E aí, enfim, aí tinham várias opções de apartamento, quanto a gente deveria pagar por cada um deles, localidades diferentes, o quanto ia custar... de conta de luz, se a gente ia precisar pagar por segurança extra ou não e por aí vai e aí enfim, a gente tomou a decisão né, de ir para uma casa então porque era o sonho dele e a gente entendeu que dava para abrir mão de algumas coisas Acho que outras que a gente conversou né amor o meu sonho com dar e ela aceitar. É a mesma visão da gente ter sonhos parecidos de morar junto, ou seja, casar o caminho mesmo caminho. Exatamente. Fora a lista de quanto eu vou ter que botar de dinheiro para realizar esse sonho e o que, que eu posso abrir mão para me organizar e assim conseguir realizar esses sonhos. E aí, bom, decisão tomada. Um outro dia a gente sai para jantar e ele fala, então, sabe aquele lugar legal que a gente conversou, que a gente gostaria de morar? Então, tem que mobiliar. <risos> Porque aqui é um ponto importante também, pessoal. Acho que é uma dica, né? Não só ficar preso ao quantitativo, né? Que é isso. Dois mais dois são quatro, a casa custa tanto, tira mil daqui, bota 500 ali. Que o um relacionamento não é só matemática, óbvio. Isso é uma questão qualitativa. Então, muito também, numa conversa de casal, é como se fala, quando se fala e qual é o momento de conversar. Então, basicamente, a gente ia dar um passo grande, já que era decidir para essa casa, que era o meu sonho. Então eu sabia que, né, que ela estava, vamos dizer assim, embarcando comigo né, nesse, nesse desafio, nessa realização desse sonho. Mas também era um momento difícil para ela, né? Estava saindo da casa dos pais, era um momento psicologicamente complicado. Então tem que ter tato, né? tem que ter conversa. É Um dia a gente né, alugou essa casa, casa né, perfeita, super animada, mas a gente tinha que mobiliar a casa. Né? Isso Hoje em dia né, custa muito dinheiro. Eu falei, ah, vou chamar ela para jantar. Né? Vamos conversar sobre o assunto mais difícil, Eu não conversa de manhã, sete da manhã mal-humorado. Você vai para jantar, toma um vinho, com um japonês e aí conversa, né amor? É, e aí enfim, aí a gente decidiu o quanto cada um poderia dar pra gente fazer a compra desses móveis e deixar a casa habitável, né meu amor? E enfim, foi isso que a gente fez. E... É importante ter isso, pessoal, conversa, esse é um ponto importante também. Várias vezes a gente sonhou, ah, a gente pode fazer Y na casa? Não, Y não dá porque eu não consigo chegar até aqui. Tudo bem, a gente se adequa sempre para que aquele que pode contribuir menos se não ficar também, porque é um ponto importante nisso. É o que eu sempre falo também quando a gente vai falar de investimentos mais à frente. Tem que ter a parte da felicidade também. Se você ficar refém, né, até a gente comentava sobre isso, né Moá? Então olha só, se a gente comprar esse sofá, a gente não pode viajar nenhuma vez esse ano. Não, então não vamos comprar esse sofá, vamos comprar o menor e também ter mais uma viagem esse ano, porque senão você basicamente, aquilo que era para ser seu sonho, deu seu pesadelo, porque você coloca todo o seu dinheiro ali, lembra que eu falei sobre isso, amor? Já que você gosta de viajar, já que você gosta né, de comprar uma coisa no shopping, etc., vamos equilibrar, para que você não tenha que abrir mão de todas as suas vontades, aquela história do casal, para ter só a minha, que era o meu sonho da casa, né? Exatamente. E no começo é difícil, né? É, mas como eu falei no outro episódio, acho que vale repetir tudo isso, no começo pode ser um pouco chatinho de começar, mas depois dá uma segurança muito grande. Você sabe exatamente o que você pode, o que você não pode, aonde você tem que abrir mão para conseguir aquilo que você quer. Então, eu me sinto super segura com o passo que a gente deu e, e tenho certeza que para os futuros passos também, porque essa conversa, esse diálogo já começou a existir. É tão engraçado hoje em dia, que às vezes a conversa inverte, né? Acho que eu... Ensinei tanto para Amanda, você é vai juntar dinheiro, etc. Que aí, várias <risos> vezes, ela mesma agora fala assim, mas tu não me falou que não podia fazer isso? Você está fazendo? Eu, ah, é. Você tem razão. Então, mas será até que uma a gente não tá gastando é, muito? Fica até uma coisa interessante. né de Você vê que o casal realmente se complementa. e Muitas vezes, que é o que eu falo, né economia, matemática financeira, muitas vezes tem psicológico talvez tenha então, tem um que tá abalado, outro tá animado demais, então fica ali equilibrando é, o casal. Mas mais uma dica importante nesse vídeo. Então, pessoal, vamos falar agora de um exemplo prático, né? Como que a gente coloca isso pra rodar? Primeiro, senta aí com a sua esposa, com a sua namorada, com qual for o seu parceiro, e coloca em todos os sonhos que cada um tem de curto, médio e longo prazo. Então, basicamente, eu quero trocar de carro, eu queria é morar numa casa, meu sonho é conhecer os Estados Unidos, e vá colocando sonhos pequenos que são fáceis de realizar. Ah, meu sonho é conhecer uma praia aqui no Nordeste. Ah, não, meu sonho é ficar um mês de musculão na Europa. Coloque todos os sonhos, os pequenos e os grandes, porque eu sempre falo também porque os sonhos são diferentes, né, amor? Cada um tem uma visão. Às vezes, até parecido, se encaixa, mas cada um tem a sua prioridade. Então, é importante listar o dos dois. É, exatamente. No nosso caso, por exemplo, ele queria uma casa gostosa, ele é caseiro e tudo mais. Eu adoro viajar, então, para mim, isso era uma prioridade, além do nosso casamento, né, que está chegando, e eu, como <risos> é. noiva, queria estar, tá, quero estar, muito bem no dia, feliz, enfim, fazer tudo o que eu precisar para isso que também muitas vezes requer investimento e dinheiro. E exatamente. Você tendo uma visão, esse é um ponto importante. E, pessoal, pode ir para a situação é mais tradicional do mundo. Papel e caneta na mão, domingo à noite ali, uma coluna de cada lado, A e B, e lista exatamente o que cada um quer. É. E aí, o que é legal, muitas vezes vão perceber que muitas coisas se cruzam. Então, uma viagem, uma troca de carro, uma joia seja qual for o bem, Pode ser que os dois queiram, então você tem uma grande vantagem. Aí beleza, se os dois não quiserem, tiverem coisas muito divergentes como a gente, é hora de negociar. Aí preparem aí é. o, o coração, porque realmente é, acontecem discussões, mas é importante, é um passo que naquele momento é doloroso, gera atrito, mas depois que nasce ali, e aí é o que eu falei, é um sede. Ah, eu vou abrir mão aqui de viajar duas vezes ao ano para uma, porque a gente vai mobiliar a casa. Eu sei que é Amanda negócio de viajar, de vez em quando eu faço uma surpresa, levo ela para viajar, nem que seja aqui num, num estado vizinho, só para sair da rotina. E aí a cada casal, ninguém conhece um melhor do que o outro para tomar essa decisão. Mas essa estratégia de papel caneta na mão, para a gente, faz toda a diferença, né, amor? Então outra coisa super legal e importante é botar meta e prazo. né? Afinal de contas... Tem que ter uma linha de chegada. Se eu puder dar uma dica aqui, como eu já falei brevemente, coloque ali chegadas menores e outras maiores, para você ter motivação ao longo disso. Ah, vou ter que juntar dinheiro 10 anos para viajar para um lugar super legal. Ninguém vai ficar 10 anos juntando esse dinheiro, você vai desestimular. Então é melhor você começar a pensar, às vezes sonhos menores, para sentir o gostinho. Ah, a gente ficou 3 meses juntando um dinheiro, agora vamos viajar. Ficamos 2 meses juntando um dinheiro, vamos pro restaurante legal. Então acho que é legal ter né, milestones ou objetivos de curto prazo para sentir o gostinho da vitória, né amor? É verdade. Pra gente tá funcionando. Então vamos lá, já decidimos que cada um tem de sonho, o que, que é possível de cada lado e o que é possível em conjunto. Agora, como é que na prática isso funciona? Basicamente, aqui aí não tem como fugir muito da matemática pura. Né? Você realmente tem que ver quanto custa cada coisa levantar. E é importante, né amor? Quanto cada casal pode, naquele momento, contribuir para esse sonho. E aí, pessoal, como um casal... É união pura, é natural que muitas vezes um lado possa contribuir mais, em outro momento outro lado é, é faz, né? Esse ketchup, vamos dizer assim, recupera essa parte, ninguém sabe os momentos. E aí acho que é aí que está a admiração de entender cada um tem seu momento e o que importa é estarmos remando do mesmo lado, né, amor? E com a gente é foi assim. Né? Exatamente. Então, como nosso exemplo, é, eu estou empreendendo, então hoje eu invisto muito na minha empresa e ele já tem uma carreira super consolidada aqui no BTG, então cada um, de acordo com a sua realidade, vai aportando aquilo que é possível. E esse alinhamento é muito importante, porque independente se é 100, se é um é milhão, eu sinto que a gente está no mesmo caminho, então eu fico motivado, independente desse momento estar aportando mais, porque eu sei que eventualmente ela caminhando bem na empresa, isso vai naturalmente em um momento compensar uma situação mais difícil da minha carreira e por aí vai, o importante é o casal estar tá bem alinhado. E de novo, né, vamos separar aqui 10% do no nosso salário para a meta de curto prazo, aí depois mais 5%, as metas de longo prazo, que a gente tem mais tempo para juntar dinheiro, por aí vai. O importante é ter o gostinho de ver o bolo crescendo ali, o porquinho enchendo é, na sala e sabendo que não importa quanto cada um coloca. E sim, todo dia, final do mês, cada um chega lá no seu porquinho e coloca um pouco, né? O porquinho é da família e não de cada um, né amor? Exatamente. Então, pessoal, convido vocês a sentarem juntos aí no final de semana, terem essa conversa com o seu parceiro, construírem um pouquinho de vocês, colocarem lá na sala e veem quanto cada um pode, todos os meses, contribuir para o sonho do casal, consequentemente, cada um também contribuindo com o seu sonho específico aí na cada pessoa. É isso, gente. E se tiverem alguma dúvida, vai mandando para a gente que a gente responde. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau.